Oi, Rodrigo, veja se você já consegue desbloquear o seu áudio. Sim, está ah. me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, Rodrigo. Muito obrigada é, pela sua presença. Por você. Onde é que você, que, que canto do, do planeta você está agora? Eu estou em Mauro, no sul da Suécia. Está no sul da Suécia, gente, vai contar a história é. dele. Muito bom, eu vou ler rapidinho aquilo que a gente divulgou, tá, Rodrigo? É, ó, o Rodrigo ele é professor de yoga adaptado, com 200 horas de formação. É, ele também é cadeirante em tempo integral, paralisado do peito para baixo, depois de uma lesão medular. O Rodrigo conta como o yoga entrou em sua vida depois do acidente e fala como o yoga lhe ajuda a lidar com as dores crônicas, a espasticidade, eu botei tão pequenininho que eu mesmo estou. rigidez, estresse, ansiedade e muitas outras. Além disso, ele irá falar também como o yoga lhe dá um senso de responsabilidade e uma oportunidade de contribuir para o bem-estar dos outros. Irá nos falar também sobre o yoga acessível. O que é isso? Yoga não escolhe favoritos, não escolhe um corpo em detrimento de outros. Yoga acontece em todos os lugares e em todos os corpos. Que coisa mais linda. Rodrigo, seja bem-vinda, a palavra é sua, tá, meu Obrigado. Muito obrigado. É, muito obrigado por me convidar, Luciana. Eu estava assistindo a tua palestra aqui. Que trabalho maravilhoso você faz. E eu fico honrado de participar. É, eu vou, eu tenho 30 minutos. Eu vou falar um pouco da minha história, rapidinho. né? É, e depois eu vou falar um pouco sobre o yoga acessível. E no final, eu queria deixar é, umas perguntas para vocês, aí, né, para os professores de ioga que estão assistindo a gente. Tá? É, então vamos lá. Então, é, primeiramente, queria agradecer a todos aí novamente. né? um prazer estar é, tá aqui com vocês. Muito obrigado, Luciana, aí, pelo convite. É, meu nome é Rodrigo. Os meus pronomes são ele e dele. Eu sou brasileiro. Nasci e fui criado no Brasil, mas hoje eu moro no sul da Suécia é, de, de, de abril até dezembro. E no verão, de dezembro até março, eu moro no Brasil. Então, moro aqui, moro aqui lá, entendeu? É, eu faço isso em decorrente de dores neuropáticas que eu tenho, entendeu? então eu tenho aqui para o Brasil, que é né, um, tipo um tratamento que eu faço. Eu saí do Brasil, eu tinha 22 anos, mudei para Londres, estudei artes cênicas, fiquei lá nove anos, e eu comecei a... A praticar yoga, quando eu tinha uns 26, 27 anos, eu fazia Bikram Yoga, que são aquelas 26 posturas feitas duas vezes, num quarto aquecido de, de 40 graus, né, e uma hora e meia. É mais, era mais uma atividade física para mim. Eu tinha um estúdio na minha rua e eu comecei a praticar. Pratiquei yoga por uns três anos. Me apaixonei por uma moça da Suécia, né, eu ouvia muito legião urbana, era muito romântico. Larguei tudo, mudei de país por causa do amor. Cheguei aqui e não pratiquei yoga mais, mas eu sempre fazia meditação e tudo. Mas depois de dois anos que eu tava morando aqui, eu fui para o Brasil de férias, né? era 2014, a gente está falando, na Copa do Mundo. E eu tava. Uh, eu escalava montanha, hiking. Fazia muita coisa, entrava em caverna, eu tenho um irmão que é geógrafo, e a gente fazia muita coisa ali, minha mãe tem, tem um rancho ali na divisa de Minas Gerais com, com São Paulo, bem na na entrada da Serra da Canastra ali, cheia de morro e tudo, onde um eu estava caminhando lá com meu irmão, tirando uma fotografia assim, e eu caí, sofri uma queda e tive uma lesão medular, e eu fiquei paralisado do peito para baixo, lesão completa toráxica T3. É, voltei para a Suécia, eu fiz o, a minha primeira reabilitação aqui, e muito triste, muito depressivo, o primeiro ano foi muito difícil para mim, mas eu lembro que eu tinha uma uma, uma é, fisioterapeuta que se chamava Ana, que ela me passou um, uns exercícios de alongamento para mim fazer na cama, que era para mim diminuir a minha espaticidade das pernas musculares né e ela me ensinou um asa né o que era até um, um alongamento assim que era aquela postura de alívio de vento né que você deita e puxa a perna para você e eu peguei lembrei falei seu assim, papai essa eu conheço né essa postura eu conheço ela eu lembrei do tempo que eu fazia yoga né com ela aí eu lembro que nesse mesmo dia eu peguei e digitei no meu computador, né, no Google, é, yoga para cadeirantes ou yoga para paraplégicos, algo assim. E eu entrei em contato com um professor de yoga de Minnesota, né, Maffel Sanford, ele tem uma organização que chama Mind Body Solutions, né? E coincidentemente ele também sofreu uma lesão medular, né, quando era criança. E ele é professor de yoga também, né? Ele é um dos percussores do yoga adaptado no mundo, né? Eu acho que né, o poder da representatividade naquela hora falou muito, muito, muito grande comigo, assim, que eu fiquei muito entusiasmado. Entrei em contato com ele né? Eu falei assim: oh, eu quero estudar contigo, quero começar a fazer yoga adaptado. E comecei a fazer yoga com ele diariamente, assim, entendeu? Eu li os livros, né, pelo YouTube, ele me mandou uns DVDs, comecei a fazer cursos, workshops. E o yoga, ele foi, né, ele foi transformando a minha vida, assim, né? O yoga que eu tinha aprendido antes, né, o, o Bikram Yoga, ele era mais uma atividade física. E esse yoga, ele era, ele, ele trabalhava mais o corpo sutil, assim, sabe, né? as minhas sensações, né? Ele me ajudou muito assim a lidar com, com ansiedade, com depressão, né? E ele me fez, ele me fez voltar mais para o meu corpo, assim, né? Porque o meu corpo até então não era, não era um lugar que eu queria estar, né? Eu tava sentia muitas dores, sinto ainda muitas dores neuropáticas, né? Era um corpo assim quebrado, né? Eu tava muito triste, assim, e o yoga de pouquinho em pouquinho, vem me trazendo de volta entendeu me acolhendo assim né eu fui ficando mais e mais dentro do meu corpo a, a, através da prática né e e foi criando um relacionamento muito bonito que eu tenho comigo mesmo assim né baseado em amor em, em compaixão né muita paciência também coisa que eu não tinha antes da, de começar essa prática né antes do, de sofrer esse acidente passando o tempo um, um é, praticando yoga, assim, uns dois, três anos, eu comecei a trabalhar é, num centro de reabilitação aqui da Suécia, chamado Argy Active Rehabilitaring, que é tipo o, o, o Sarakubitschek aí de Brasília, né? É um centro de habilitação onde eu ensino, né? onde a gente é, organiza camps, né? É, como se diz, camps em português, organiza é, é, camps é, é como é, é quando a gente vai para um lugar e, e para um hotel ou fazenda ou algo assim do tipo e fica tipo fazendo um um intensivo de reabilitação, entendeu? Com com pessoas que tiveram né que sofreram lesão medular lesão medular recentemente, assim, né? E a gente tem palestra, conversa sobre na né, é, controle de bexiga, de intestino sexualidade na né? dicas como usar cadeira de roda como dirigir na né? trabalho como se entregar à sociedade novamente é um trabalho muito significativo que eu gosto muito de fazer né eu tive uma uma ótima reabilitação e eu tô passando isso para frente assim e, e nesses Camps, né, que a gente fazia assim né tinha uns que era de duas semanas uns, uns de 10 dias eu comecei a ensinar yoga para o pessoal entendeu eu lembro um dia que eu lembro um dia que eu tava tinha tinha dois, dois alunos né que eram tetraplégicos um c5 e um c6 lesão medular muito alta e eu tive cinco paraplégicos, né? E tinha umas uh, umas moças, assim, que elas eram uh, estudantes de fisioterapia. Né? E eu falei assim, ó, oh, a gente vai colocar uns três colchõezinhos assim, um em cima do outro, vai evitar uh, pression sore, né? As de pressão. E a gente vai deitar né, os dois... Uh, no chão, as duas pessoas que tinham as lesões mais altas e os cinco vão ficar na cadeira mesmo, a gente vai fazer um círculo aqui e eu vou dar aula de yoga para eles. <risos> Ai, eu achei muito engraçado, porque a Luciana comentou do é, do Marcelo Yuka, né, que, que que quando ela falou que ela ia dar aula de yoga para ele, ele ele falou que ia jogar bola. Então, essa foi a reação que eu tive das alunas de fisioterapia. né Você vai fazer o quê, Rodrigo? Eu disse, é, eu, vou, eu vou dar aula de yoga para eles. Assim, entendeu E até então, eu nunca tinha dado aula de yoga. Eu fazia aula de yoga com uma função. Né? e Eu vi o tanto que que isso me ajudou. né Porque durante né os campings, é, tinha muita gente que que chegava em mim e falava, né, que por exemplo, quando a gente tem uma lesão medular a gente tem muita espasticidade, né, e, e um dos medicamentos contra a espasticidade é o baclofeno, né, que é um relaxante muscular natural assim, né, não natural, né, é químico. E mas em vez de relaxar só os músculos da perna, né, que você tem mais espasticidade relaxa o músculo do corpo inteiro, então te traz uma fadiga muito grande, né? E eu comecei a passar isso para eles, assim, ó, então, em vez de tomar 10... É, é, 10 miligramas de baclofeno, tenta diminuir um pouco, e... É, quando você estiver sentado na cadeia por mais de 3 horas, né? Faz uma transferência para cama e faz essa... esses alongamentos, entendeu? A Luciana também... Comentou do Marcelo e Puxão aqui também, para mim, né, é, um, é, um, é um ótimo exercício, porque você né, adquirir melhor o aterramento, é mais fácil de você ficar ali contigo mesmo, te dar uma segurança enorme, entendeu? Na cama também, antes de, de dormir, na hora que você acordar, entendeu? Quando você estiver no, no trabalho, hoje eu estou aqui numa mesa, entendeu? Então você pode criar muitos muitas variações aqui, né? Na, na mesa tá entendeu usando a mesa como prop usando o, o a parede como prop também então tem muita coisa assim que né durante o dia a dia de um cadeirante ele pode né praticar assim criar umas variações eu comecei a passar isso para eles assim né e e o feedback que eu que eu que eu tive assim né foi me dando assim mais vontade de ensinar entendeu e no final dessa aula aí que eu dei para esse, esses sete alunos lá que eu comecei a falar entendeu Eu tive um feedback maravilhoso entendeu e foi nesse dia aí que eu peguei e falei assim ah, eu acho que eu acho que vou ter que dar aula de yoga então <risos> eu acho que como vocês e que ninguém ninguém ninguém cresceu sonhando em dar aula de yoga, né? O yoga apareceu na nossa vida e a gente foi tipo assim escolhido para dar aula de yoga, né? Entrei em contato com o meu professor, Mafio Safa, e comecei a estudar com ele, né? Eu peguei, peguei o 2020 aí, né, que tive que fazer isolamento social, eu fiz um curso online de 200 horas, fiz um curso de yoga e mioga, yoga restaurativa. E comecei a fazer curso, comecei a dar aula também, né? Dou aula ainda, né? Nessa organização, dou aula também em outra organização para adolescentes autistas. Mas a população que eu sirvo mesmo assim é mais lesionado medulares, assim, sabe? Já dei aula para pessoas que têm sofrem de esclerose múltipla, é, CP, né? Cerebral pause também mais o que, o que eu dou aula mais hoje, assim, é de lesionado medulare, porque eu vejo tanto que eu é, me sinto bem com isso, entendeu? Então, eu decidi passar isso para frente. E eu acho que é... É uma, é uma ferramenta que é, né? a gente tem uma lesão medular assim, o corpo da gente não é um lugar muito bem-vindo, sabe? Igual contei, né? A gente sofre muita dor e, e, e o yoga te traz de volta, sabe? Eu acho isso muito lindo. E eu quero passar isso para frente, né? Comecei a fazer muitos cursos e tudo. E um dos cursos que eu fiz, eu encontrei um professor, né? Ele ele criou um movimento que se chama Sexable Yoga, né? Que é o Yoga Acessível. Eu fiz um, um treinamento com ele de 30, de 30 horas no ano passado. Participei de conferências com ele também, entendeu? O nome dele, o nome dele é Divana Reymé. Um ótimo, ótimo, ótimo professor, né? Um ótimo professor. O, o, o Divana, ele me ensinou muitas variações, entendeu? E ele me trouxe muito para o que a, a Luciana tava explicando também, né? é para os oito lindos da ioga, sabe, né, para desligar um pouco do asana, que o asana é importante também, né, mas de oito lindos, né, de oito braços, né, membros que o ioga tem, o asana é um só, entendeu? Trabalhar mais, né, essa, essa não-violência, né, o ahimsa, né? igual a Luciana estava falando, né, a filosofia do ioga, né, os sutras, o Patanjali, né, e, e a partir disso, né? A partir a partir desse movimento, né? Que você faz, você expande muito o seu conhecimento e, e você se torna, né? A tua, é, o teus ensinamentos mais acessíveis, entendeu? Porque todo corpo ele vai precisar de uma adaptação, ele vai precisar de uma variação, entendeu? Teve corpo, teve corpo é, de yoga que eu que eu que eu dei aula que o meu aluno teve uma lesão C5 que né, ele tinha movimentos muito limitados dos ombros assim, sabe o que que você pode oferecer para ele com essa prática entendeu então quando você trabalha mais o asana né você fica muito limitado com isso né E, e quando você trabalha mais essa parte filosófica que o yoga lhe oferece né dos, dos outros livros aí quando você estuda isso Entendeu? Aí você pode criar uma variação de ácidas onde você né, é, ensina para o seu aluno a, a, a montar um ácido de dentro para fora. Entendeu? Em vez de você fazer movimentos é, físicos, você pode criar movimentos sutis, né, fazendo variações das sensações né, que as pessoas têm. Né, que mesmo uma pessoa que, que que é paralisada ainda tem as sensações, né? Ela está ao, ao alcance da pessoa, né? Quando eu falo de sensações, eu falo aterramento, expansão, equilíbrio, né? Ritmo. Então, né? Isso torna é, o, o yoga muito mais acessível para muita gente, né? E esse meu professor, o Remen, ele ele ele me influenciou muito, né? E ele prega muito isso, né? Eu até escrevi aqui o que que ele, qual é a visão dele, né? É, o Yoga Acessível, né? Ele fala assim, o Yoga Acessível acredita que todas as pessoas, independentemente de sua habilidade ou experiência, merecem acesso igual ao Yoga. Entendeu? Por meio da educação e da defesa de direitos, eles compartilham os, os ensinamentos e os benefícios de Yoga com aqueles que foram marginalizados. né? Essa última palavra aí, marginalizado, que, que para mim caiu como uma luva, entendeu? Porque eu faço parte de uma classe muito marginalizada, né? que é a classe das pessoas que sofrem algum tipo de deficiência física, né? adquirida ou, ou de nascença. Assim. Né? Hoje é, é muito difícil você ver uma pessoa deficiente é, fazendo ioga, entendeu? muito difícil, muito difícil. Eu acho que eu recebo é, muita muitos e-mails assim, né, e mensagens de gente pelo Instagram né, aí perguntando, né, surpresas até, né, e e o Divan ele me ensinou isso, né, porque como que uma prática espiritual, né, que é o yoga, assim é, né, se o espírito é universal, como que é oferecido só para né, para uma população né magra branca não sei uh, classe média saudável né entendeu e, e ele e ele quer quebrar essa narrativa assim né com o movimento dele assim, de oferecer né uh, o yoga para as classes marginalizadas né deficientes físicos né, que Eu participei de conferências onde eu, eu, eu encontrei com professores que davam aula de yoga em presídios, sabe? Em periferias, né? em ciências de habilitações. E, e é um movimento muito bonito isso, entendeu? Porque você usa o yoga como um fer uma ferramenta de inclusão social e você também usa o yoga como uma ferramenta de justiça social também ao mesmo tempo, sabe? Algo que... Eu vejo que o Brasil precisa muito disso, entendeu? Eu acho que agora é o momento certo, sabe? Tem movimentos, né, acontecendo aí no Brasil, mas eu acho que a gente precisa de um gás, sabe? Eu acho que eu acho que a gente precisa nos educar mais, sabe, sobre o ioga e além dos asanas, né? E estudar mais e, e tornar as nossas, né, os nossos ensinamentos mais acessíveis para essas populações também. né eu, eu falo muito da minha população, né de cadeirante, e eu vejo o tanto que é importante, porque tem muita gente que não tem acesso a essa informação. Né? O tanto que eu fui beneficiado, e eu estou trabalhando nisso agora, de tentar, né, de dar essa... É, esse conhecimento que eu estou adquirindo, né, para outros federantes também, para eles poderem né, se beneficiar da prática, entendeu? Que eu acho isso importantíssimo, né? Porque se você pode, se você tem o poder de fazer alguém, assim, se sentir melhor no corpo que eles vivem, entendeu? Eu acho que isso é um trabalho muito significativo, entendeu? Poder dormir melhor, né, ter menos dor, menos ansiedade, entendeu? Todos os benefícios que o Yoga lhe oferece, que a Luciana já falou, né? entendeu é também sabe importante que a gente oferecer para todo mundo entendeu eu acho que o Brasil é, tá na hora certa de fazer isso eu falei que não ia entrar em, eu falei comigo mesmo antes que não ia entrar em política nem nada mas eu eu quando tô aí no Brasil eu conheci Og brasileiro que votou no bolsonaro entendeu e eu não quero falar de política mas né igual a Rimsa né a não violência né é, entendeu então é, é uma coisa que é tá no extremo da coisa assim entendeu então eu acho que sabe é, a gente tem que ir mais além das posturas mais além né da parte física e nos aprofundar e quando a gente chegar a um lugar assim de de de confiança né? Acho que a gente tem que servir a população que a gente escolher, entendeu? Através de projetos sociais, atrav através de, né? de, de projetos coletivos também, e tentar disseminar a, a classe assim como, como, como tem que ser feito. Né? Eu, eu queria deixar aqui né, com vocês as cinco perguntinhas. Entendeu? Vocês não precisam responder, mas eu só quero que vocês, uh, entendeu, se perguntem para vocês mesmos, entendeu? Uh, e reflitam sobre isso, tá bom? Uh, e aí, eu acho que através, né, da reflexão eu acho que vocês vão né, entrar assim, num círculo assim e vão, e vão saber é, o que vocês têm que fazer, tá bem? É, então, vamos lá, né? Eu acho que... Primeira pergunta, escrevi aqui cinco perguntinhas. É, reserve o um momento para considerar, né? para pensar. Como você deseja que as pessoas se, se, se sintam ao entrarem em seu espaço de yoga ou vivenciarem suas ofertas, suas ofertas e ensinamentos, né? Isso estou falando do corpo sutil, entendeu? É quando uma pessoa entra né, na sua classe de yoga. Como que você quer que elas se sentem, né? Não, eu estou falando de flexibilidade. Estou falando como, de verdade, né? Como é como como que é que elas se sentem, né? de dentro falando né responde isso para você entendeu? outra pergunta né o que, que eu posso fazer para tornar o meu espaço de yoga né mais acessível né acessível não estrutural assim né igual a Luciana falou assim né de um estúdio é, com banheiro acessível isso é muito importante também mas eu estou falando assim de acessibilidade que é, que é que você vai abranger todos os gêneros, né? Pode ser pessoas, né? É, pessoas gordas, pessoas gestantes, cadeirantes, é, transexuais, entendeu? Como que você vai criar um ambiente onde, né? Essas pessoas se sintam bem-vindas na tua classe, né? Se sintam aceitas né vamos pensar sobre isso aqui né porque eu acho que a gente precisa disso também entendeu eu eu tive eu tive uma umas experiências que eu peguei assim com com, com, com, com professores de yoga tradicionais assim que eu entrei de cadeira de roda e eles eles não sabiam o que fazer eles ficavam entendeu né? e eu fiquei ali só observando assim entendeu eu vi que eu não era bem-vindo ali, entendeu? Então, eu acho que essa é uma questão muito importante, né? O que você pode fazer como professor de yoga para abranger todo mundo, né? Como? Né? Então, eu acho que isso aí é uma ótima pergunta para você se perguntar mesmo, tá bom? Porque, a partir da resposta, você pode criar um trabalho bem significativo né? e bonito aí para todo mundo, tá bom? É... Outra pergunta, o custo das aulas está impedindo que grupo de pessoas pratique nesse espaço, né? É, eu tinha mais duas perguntas aqui, mas eu nem vou fazer, porque eu estou vendo ali que eu só tenho mais três minutos. <risos> mas, né, pensa nessas três perguntinhas aí, né, que eu te fiz, né, É sobre o custo das aulas, o que você pode oferecer, né, se você está criando uma classe, né, acessível para todo mundo, inclusiva, né, onde todo mundo de todas as classes de todos os gêneros se sintam né, bem-vindas e né é... e é isso entendeu eu queria agradecer de novo a, a Luciana e ao Instituto Zen né pelo convite tô deixando aí o pessoal do, do Yoga sem barreiras aí agora né, daqui dois minutos e alguém está falando aí, o custo no Brasil é muito alto, entendeu? Então, eu sei que é muito alto, né? Por isso que a gente tem que criar mais e mais né, projetos né, sociais aí, né? O que eu faço muito aqui, porque né, o cientista físico, geralmente, ele não tem né, uma, uma estabilidade financeira, assim, para pagar uma aula de yoga, né? O que eu faço muito aqui é, é da aula de yoga gratuito e ir atrás de, de fundos na rede privada, entendeu? Ou, ou, ou às vezes eu cobro de um aluno que tem mais mais situação financeira para pagar, sabe? Para quem não tem, então eu acho que eu acho que tem, sabe? Tem muita coisa assim que dá para ser feita, né? Tendo tendo o custo alto assim, eu acho que dá para acho que dá para a gente, né? abranger todo mundo aí, né, com os ensinamentos do yoga e e viver melhor, né, porque a gente tá precisando disso, né, gente? A gente tá precisando um pouquinho de amor aí, né, dividir, né, esse carinho que a gente tem aí com todo mundo, porque a gente tá com um momento difícil aí, e o yoga é uma ferramenta que, né, alivia o coração da gente, tá? Acabou meu tempo aí, eu só queria mandar um abraço para todo mundo. Obrigada, Muito obrigado, Rodrigo. Foi maravilhoso te ouvir. Já tinha tido a oportunidade de ter uma reunião com o Rodrigo, junto com o grupo Yoga Sem Barreiras e a história do Rodrigo é, podem botar todos os coraçõezinhos aí. Quem não sabe procurar, pode botar os coraçõezinhos aí para o Rodrigo, porque realmente é inspirador, né? E, e é isso, né? aquele ensinamento que eu recebi. Né? Quando a gente adoece ou quando a gente vai para uma cadeira de rodas, a gente tem a oportunidade de se colocar no lugar do outro, porque agora a gente sabe como é que o outro se sente, o que, que a gente pode fazer para transformar a vida do outro. Eu acho que o Rodrigo vem fazendo isso. Eu acho importante muito essa última fala dele sobre a questão da acessibilidade financeira, né? Eu sempre dou bolsas no Yoga Pixel, dou descontos, ou... É claro que a gente precisa manter o espaço, que tem um custo alto operacional. Nos meus cursos de yoga restaurativa, que hoje eu coloco no máximo 25 pessoas, independente de ser pelo, pelo Zoom online, para eu poder dar atenção para os participantes, né? Então, geralmente, vai até cinco bolsas, às vezes, as pessoas pedindo para tornar também a prática mais acessível a todos. Então, cada um pode fazer um pouquinho a sua parte. Eu sei que a Raquel faz muito também, ela vai compartilhar aqui. A Dani, americano, que eu tinha falado para ela falar, ela não estava se sentindo bem, aí ela falou que podia falar. Dani, no final da fala do Yoga Sem Barreiras, que vai ter mais informação, eu abro. A Dani também é cadeirante, vai poder falar sobre, sobre a experiência dela também, está aqui hoje aqui com a gente.